Rádio Câmara, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara também, pelas redes sociais, público presente, bom dia. Agradecemos a presença de todos. Solicito do senhor secretário a leitura da lista de presença. Bom dia a todos. Lista de presença da quinta sessão ordinária, é, 2 de março de 2021. Adelson da Silva Rezende, Bernardo Patrício dos Santos, Claudinei de Souza Jesus...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 ao prefeito municipal, Valdemar Gamba, com cópia para a Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Promotoria de Justiça e Controladoria Geral do município. Excelentíssimo prefeito, cumprimento cordialmente, vimos perante a vossa excelência comunicar oficialmente este colegiado no exercício da função fiscalizadora que a lei atribui, Lei Municipal 1666, 2008, constatou a não aplicação de percentual constitucional no mínimo de 25% da receita arrecada, arrecadada em educação no ano de 2020. Em atendimento à deliberação à Câmara, do Fundep e do Conselho Plênio, solicita a Vossa Excelência que a Controladoria Geral do Município de Alta Floresta realize auditoria no período de 2017 a 2020 para apurar os fatos já notificados por este órgão de Controle Social e os citados neste ofício. Ofício número 091, barra 2021. Aos membros do Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, em obediência aos explícitos termos do artigo 18, inciso 2, da linha, do Regimento Interno desta Casa, apresentamos a, a vossas excelências o balancete mensal relativo ao mês de fevereiro de 2021, estando mesmo à inteira disposição no departamento de contabilidade desta casa. Passo a fala ao senhor presidente. Solicito o senhor secretário a leitura das correspondências recebidas. Solicito o senhor secretário a leitura das matérias em apresentação. Indicação número 092, barra 2021. Autorias, vereadores, professor Imarli Teixeira e Oslin dos Santos. Os vereadores indicam ao deputado estadual Odarnir Bortolini Nininho a necessidade de encaminhar recursos para reforma estrutural e ampliação da escola Mundo Novo. Indicação número 093, barra 2021. Autoria, vereador Douglas Teixeira, o vereador indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura a necessidade de realizar a recuperação urgente de uma ponte na estrada Vicinal Segunda Norte. Indicação número 094, barra 2021. Autoria, vereador Douglas Teixeira. O vereador indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura a necessidade de realizar o patrulhamento e cascalhamento de toda a extensão das estradas vicinais Primeira Norte, Segunda Norte, Segunda Leste e Terceira Leste. Indicação número 095, barra 2021. Autoria vereador Douglas Teixeira. O vereador indica ao Executivo Municipal com cópia à Secretaria de Saúde. Ao Conselho Municipal de Saúde, a necessidade de atender às demandas da reforma imobiliária da Unidade de Saúde da Gleba Jacaminho. Indicação número 096-2021, autoria, vereador Douglas Teixeira. Indica a Secretaria de Saúde ao Conselho Municipal de Saúde a necessidade de atender às demandas de reforma e mobiliário da Unidade de Saúde e Comunidade Ourolanda. Indicação número 097, barra 2021, autoria, vereador Douglas Teixeira. O vereador indica à Secretaria de Saúde a necessidade da instalação de um todo na janela exterior do PSF Jardim Primavera. Indicação número 098, barra 2021, autoria, vereador Douglas Teixeira. O vereador indica ao prefeito Valdemar Gamba, com cópia à Secretaria de Saúde a necessidade de manutenção do telhado da Unidade de Saúde do bairro Jardim Primavera. Indicação número 099, barra 2021. Autoria, vereador Douglas Teixeira. O vereador indica à Secretaria de Saúde a necessidade de instalar uma lixeira na parte exterior do PSF Jardim Primavera. Indicação número 100, barra 2021. Autoria, vereador Claudinei de Souza Jesus vereador indica ao prefeito municipal a necessidade de implantação e concretização da rede baixa de iluminação pública do bairro Boa Vista. Indicação número 101, barra 2021, vereador Adelson da Silva Rezende. O vereador indica ao governador do estado de Mato Grosso, o senhor Mauro Mendes Ferreira, com cópia para o secretário de Estado de Infraestrutura, o senhor Marcelo de Oliveira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 o senhor Marcelo de Oliveira e Silva, a necessidade de recuperação e asfaltamento da MT-325 no trecho que corta o perímetro urbano do município de Alta Floresta, com a extensão de 7,5 km. Passo a fala ao nosso presidente. As matérias, ora apresentadas, serão encaminhadas conforme disposição regimental. Passamos ao uso da tribuna. Comunico aos seus vereadores que o tempo destinado a cada um é de sete minutos. Pela ordem e descrição, vereador Douglas. <risos> pelo deputado Claudinei para que nós participássemos de uma sessão extraordinária ao vivo sobre segurança pública e aproveitamos a oportunidade para cobrar sobre eh, a questão da Politec a necessidade de um médico legista aqui na nossa cidade sabemos que o prefeito Chico Gamba já tem conversas adiantadas alguns vereadores aqui Luciano e outros vereadores vem cobrando e nós temos essa necessidade, essa demanda na nossa cidade. É, também cobramos um posto policial ali na, na grande cidade de Alva, no de cidade de Alda, com o aumento da população, de alguns comércios e a instalação do banco secreto ali também aumentou-se também, senhor presidente, é, a necessidade de um maior efetivo da polícia militar e um posto policial ali na Quipar. Então, solicitamos isso ao deputado Claudio Lei e ele vai estar vendo junto com o governador para que possa nos atender essa demanda. É, senhor presidente, nós também estamos muito preocupados com o aumento de morte das pessoas causadas por essa doença coronavírus. Até mesmo alguns jovens sem comorbidade nenhuma, senhor presidente, é, vem é, indo a avó. Nós estamos passando por um momento da nossa saúde, é, eu sei que muitos falam em novidade, mas nós temos o decreto do nosso governador, onde o nosso prefeito disse que vai é, estar obedecendo ao concreto do Estado, do governador Mauro Então, senhor presidente, eu acredito que nós precisamos tomar algumas atitudes também radicais para nós assegurarmos é, que a saúde pública não entre em um estado de calamidade. Como já vem crescendo esses casos aí, senhor presidente. Então, eu solicito que Poder Legislativo, Executivo e Ministério se unam para que nós possamos criar mecanismos, mesmo de, de debates, para que nós possamos achar soluções junto a esses poderes, senhor presidente. Para que nós não possamos fazer esse lockdown, porque aí, se chegar a ter esse lockdown, nós não vamos ter só um problema de saúde também, de saúde financeira do nosso município. Então, nós temos essa preocupação e eu tenho certeza que todos os vereadores aqui dessa casa têm essa preocupação, mas eu tenho certeza que juntos nós vamos encontrar uma solução para que isso não venha a acontecer. Também quero, nessa minha fala, senhor presidente, enriquecer ainda mais essa introdução, dizendo que dia 25 de fevereiro, agora, nós tivemos e comemoramos o agronegócio. Trata-se de um setor econômico bastante importante para a nossa cidade, pois envolve uma cadeia de produção alimentar que interliga vários setores da agricultura, senhor Presidente, a pecuária, as indústrias, além dos, das indústrias e dos comércios que consomem esses produtos. E para enriquecer também ainda mais, seu Presidente, nós precisamos aqui, nós vereadores, fortalecendo junto com o Poder Executivo o agronegócio estimular empresas grandes e pequenas a se instalarem aqui no nosso município para o desenvolvimento socioeconômico aqui da nossa cidade. Então, senhor presidente, é, encerro aqui a minha fala agradecendo a Deus, aos novos companheiros e diz que e parabenizando também, junto ao Poder Executivo, para nós fazermos esse assessoramento para buscar os recursos do governo federal a essas pessoas né, que fazem parte do todos os produtores do campo e da indústria contribuem para o Brasil e por uma alta floresta para que ela seja protagonista dessa atividade. Deus abençoe a todos e com Deus ótima continuidade a sessão. queremos agradecer a presença do meu amigo Otair, jornal diário ex-secretário Zamir Rodrigo de Souza Rodrigo da Rádio Demir Cordeiro o Edim Paiva nosso diretor que chegou aí é, na sequência a vereadora Leonice o Douglas assina em si vida da população aqui em Alta Floresta, eu sempre precisei, ele não tinha vínculo nenhum, eu acredito, com nenhuma sociedade na época, né, Exame. e mesmo assim ele carregava as cadeiras de roda numa caminhonete que ele tinha, sempre me ajudando. Então hoje eu quero dar os parabéns para você, ser bem-vindo aqui na casa com nós, também quero agradecer ao Dirceu, a presença dele aí, por ele sempre ajudar quando a gente precisa, a ele e o seu João da Secretaria de Obras, quando a gente precisa da nossa beira ser mais colega que frequentam aquele trabalho, eu dou os parabéns, precisei do Boa Esperança para a limpeza, as duas equipes que serviu, o quebra-mola nosso foi pintado, também lá. <risos> Também A vereadora Emali Bom dia ao público presente cada um cada uma que se faz presente nesse espaço das mulheres quero parabenizar aos nobres edis pelo trabalho articulado pelas ações em prol do nosso município sem distinção de partidos de cor, de raça, de religião estamos buscando implementar e melhorar as condições do nosso município através do nosso trabalho através das nossas emendas através da nossa condição de buscar e captar recursos junto ao governo estadual, ao governo federal, aos deputados estaduais e federais. Quero também me estender ao público que assiste a sessão através da rádio câmara e das redes sociais. Mecanismo esse de importância num processo tecnológico, em um mundo globalizado que precisamos ter a tecnologia como uma ferramenta de acesso. Dizer que as mulheres no mês de março, e todos os meses, todos os dias e todas as horas, nós mulheres, nós somos a resistência e a capacidade de vencer. Nós precisamos ocupar os mais diferentes espaços, inclusive de poder. Nós precisamos ocupar os segmentos que fazem parte da sociedade com a nossa capacidade e a arte de criar e de desenvolver ações e mecanismos que contribuem, inclusive, para a economia. Ser mulher é uma arte. Não somos sexo frágil, muito pelo contrário. Temos desenvolvimento e capacidade de luta e condições de escrever capítulos da história. Senhor Presidente, é, o meu respeito, o meu carinho a você, que coloca a um deputado que não é do meu partido, comunga junto comigo uma emenda para uma unidade escolar ao qual eu sou representante dos profissionais da educação e represento todos os profissionais pelo nome do Sintep Mato Grosso e quero aqui estender o meu respeito meu carinho e a minha admiração por não buscar as ideologias partidárias ao qual somos de partidos diferentes mas buscar a unidade quero aqui parabenizar os nobres edis, que na unidade, na coletividade, somam e unem forças em prol do município de Alta Floresta. Quero dizer que a Alta Floresta cresceu e os problemas cresceram juntos, presidente. Nós precisamos observar os espaços públicos sem acessibilidade. Nós precisamos oferecer uma melhor condição nesses espaços que não têm a condição e a capacidade de receber aqueles que, porventura, tenham alguma necessidade especial. A deficiência é apenas física, mas a capacidade ela é muito mais. Quero também, senhor presidente, solicitar... De que tenhamos um olhar especial à praça cívica Que está se tornando um espaço De pessoas que ali estão vivendo Sobre a condição da vulnerabilidade E que afasta, inclusive Os amantes do basquetebol Precisamos ter um olhar e uma ação conjunta Articulada A Alta Floresta precisa... Urgente observar o estacionamento do centro da cidade, das ruas e de todos os espaços. A Câmara estabeleceu um parâmetro de estacionamento. Isso serve e deverá servir para os comércios, para as avenidas, é necessário. Precisamos implementar essas condições. Claudinei, você enquanto líder do prefeito, companheiro da casa, meu nobre amigo, precisamos, junto aos EDIs, trazer para nós a responsabilidade do RGA dos servidores do município. Com cautela, com discernimento, com sabedoria, precisamos trazer essa discussão, porque a lei 173-2020... Penaliza e tira a qualidade de vida dos trabalhadores Responsabiliza E ao mesmo tempo Traz condições Amargas Porque ela retira Inclusive dos servidores Direitos adquiridos Como o caso da licença-prêmio E da progressão na carreira Quero agradecer a cada um e a cada uma E dizer que em função do agravamento da covid-19, a nossa sessão, que seria a primeira do período noturno agora em março, ela deverá ser suspensa, pois temos o compromisso e a responsabilidade de respeitar e também de adotar, senhor presidente, medidas que diminuam o risco e a contaminação da covid-19. Bom dia a cada um, a cada uma, um beijo no coração. E obrigada. Quero agradecer a presença também do seu Manuel Esteves, do Fernando. O Dircego Dir tá aí? É a máscara tampa toda a cara dele. Então tá bom. Obrigado pela presença. Dizer, vereadora, que a Alta Floresta só tem um partido que se chama Alta Floresta. Nós vamos trabalhar junto com todos os vereadores que é o mais importante, né? é, independente de sigla partidária ou não, é, a, a nossa bandeira se chama Alta Floresta. Na sequência, o vereador Zé Esquiva. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, companheiros e companheiras vereadores. Bom dia a todos que estão aqui presentes, quem está nos assistindo agora ao vivo. Estou até aqui com, na live, <risos> vendo também, compartilhando. Senhor presidente, acabei de me retornar de viagem, cheguei agora há pouco de Brasília. Foi muito boa a minha viagem. Primeiramente, eu quero agradecer ao vereador Marcos Menin, ao vereador Claudinei. Marcos Menin, quando me ofereceu uma uma carona, né, para me acompanhá-lo até Cuiabá, fomos quarta-feira, eu, Claudinei, Marcos Menem, lá já se encontrava o vereador Douglas, minto, fomos na terça mesmo, né, após a sessão, perdão. Encontramos o vereador Douglas e na quarta-feira a gente participou da votação, onde tivemos o prazer de votar para a chapa que venceu, né, isso é muito bom, e Questionaram o porquê de ir, eu acredito... Hoje eu tenho uma resposta, Menin. E foi você que me deu uma resposta, calado você me deu uma resposta. No motivo, porquê da gente participar daquilo. Porque eu vi que quando chegamos lá, muitas pessoas já te conheciam, sabe? E quem não é visto não é lembrado. Então, eu acredito que a gente tem que estar à frente, sim, participando coletivamente das ações, das nossas carreiras já que queremos tanto que a alta floresta cresça, e a alta floresta já é conhecida pelos moradores de alta floresta. A gente tem que fazer que ela seja conhecida pelo resto do Mato Grosso, concorda, vereadora Ilmar Marli Pelo resto do Brasil e do mundo, eu acredito que a gente tem que levar a nossa bandeira para fora. Então, assim, eu vi isso como uma grande oportunidade de fazer novos conhecimentos, novos amigos, novos aprender novas ideias, ver o que está dando certo em alguns municípios e o que estiver dando errado. Então, acho que é muito bom essa comunhão com, com pessoas da nossa carreira afora. Logo em seguida, segui viagem, fui para Brasília, fui com alguns projetos e tive a oportunidade, como aí o Marli falou, quando a gente tem a oportunidade de conversar pe com pessoas que não é do nossa sigla partidária, mas está com o objetivo de buscar todos uma melhoria, né? tive a oportunidade de estar com o deputado federal José Medeiros, onde fizemos um acordo, e vamos conseguir uma emenda de 500 mil reais para a Secretaria de Esporte, para a reforma do nosso centro esportivo, isso é de grande aproveito. Daí a, a, vereira, a secretária de Cultura, Elisa Gomes, tinha me mandado uma documentação, onde eu tive a oportunidade de estar com o senador Wellington Fagundes, senador a qual eu, é da sigla PL, meu senador. Né? E onde, na conversa conseguimos uma emenda. Ele teve a conversa já. Ele ligou, fizemos uma videochamada com o Robson Quintino, onde ele vai destinar 300 mil reais para a cultura de alta floresta. E nisso o pessoal também da comunidade Guadalupe, onde eles produzem produtos orgânicos e eles não podem usar outro tipo de maquinário por causa da do selo de qualidade deles produto orgânico, então eles precisavam de um maquinário próprio exclusivo só para eles. O porquê? Para não perder o selo de qualidade de algo de um trabalho magnífico que eles estão fazendo e nisso eu tive a oportunidade de estar no gabinete do deputado Nelson Barbudo, tivemos uma conversa ele falou, ó, já estou destinando através do meu amigo Pitoco ele até citou para é, pra, pra Feira Livre super pude elogiar você isso é muito bom quando a gente tem a oportunidade de elogiar os companheiros, como também tive a oportunidade de elogiar o Luciano o José Medeiros que me atendeu super bem e ele falou, eu falei muito bem É bom quando a gente tem essa liberdade Ele falou que além dos 300 mil Que ele tá, Que ele vai mandar de emenda lá para a feira livre né? Ele falou assim Que pode contar Que ele vai nos ajudar com a Guadalupe Lá no maquinário do trator O RAS Todo aquele pedido que estava no ofício Da comunidade Guadalupe Através do Luan Cândido Que veio até mim e pediu Fico muito feliz de ter sido atendido. Tive a oportunidade de conversar com o presidente nacional do meu partido, que, como eu disse, quem não é visto não é lembrado. E tivemos um bom papo, pudemos almoçar junto, conversar. E todo o mazelo, toda aquela dificuldade partidária, graças a Deus, está resolvido, creio eu. Agora é todos juntos em busca da melhoria de alta floresta. Minha semana foi muito corrida, muito produtiva. Eu agradeço essa oportunidade. Tive ontem com o presidente do Brasil. <risos> foi uma honra ter ontem tido com Bolsonaro, conversei com ele, me deu uma atenção, me apresentei a ele como representante da, de Alta Floresta, tanto na Câmara de Vereadores, como atleta nacional, onde eu fiz algumas perguntas a ele e foi e algumas ele me respondeu, outras não, mas amém. Agora eu queria fazer o principal, é pedir para todos, todos vocês vereadores, senhores vereadores. Eu peço com um maior coração, me ajudem, ajudem o Brasil. Está sendo votado, para aqueles que não estão tá tendo conhecimento, uma PEC, a PEC do Foro Privilegiado. Eu peço a vocês que têm conhecimento com deputados federais de vocês, não deixem que eles votem a a favor dessa PEC. Eles têm que votar contra. Essa PEC vai tirar toda a impunidade. Você, o, qualquer político pode ser preso em flagrante, ele não vai ser preso. Ele pode ser pego em flagrante, ele não vai ser pego. As pessoas que foram condenadas vão poder ser candidato novamente. Então, eu peço para vocês, por favor, peçam aos deputados federais de vocês, que eu acredito nos oito deputados federais de Alta do Mato Grosso, eu acredito neles. Eu acredito que eles podem te ouvir e eles podem nos ouvir. Vamos lutar para não deixar as coisas erradas acontecer. A gente ainda são, a gente olha, ah, somos peixes pequenos, mas a gente com voz a gente pode incomodar, incomodar os tubarões. Então assim, a gente tem que olhar não só num cenário municipal, mas estadual e federal. Então me ajude nessa guerra. Não vamos deixar a impunidade acontecer no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que estão nos assistindo e tenha uma excelente semana. Quero pedir aos seus vereadores que atentem pelo tempo de sete minutos, tá? Se a gente começar a ultrapassar, aí eu vou ser obrigado a pedir para cortar o som. Ok? Na sequência, vereador Adelson. Bom dia, senhor presidente, estudos, vereadores, público presente, representante da sociedade, pessoal da rádio, pessoal que está acompanhando o que eu fez. Aqui também temos o senhor ex-secretário é dos Planeamentos, Ademir Cordeiro, também os filhos do município, o Saudoso, o filho do saldoso José Cordeiro, Tânia Guilherme, eu sou o diretor Rodrigo, Giovanni, Edinho Paio, enfim, a todos que estão presentes acompanhando essa sessão. Primeiramente, senhor presidente, quero agradecer, nunca é tarde, a indicação que fizemos e a Câmara é, prontamente adquiriu o termômetro digital, a fim de que realmente possamos também é, nos precaver com a saúde de todos. Todos eles e todos que realmente aderam Parabenizar também estão... a nossa vereadora de ela sabe a palavra que realmente a Câmara não é unidade, é uma cor de unidade, um grupo de vereadores, independente do partido, com é o presidente. Duas, que realmente a Câmara está buscando o que é melhor para o nosso município. Também, não só para o nosso município, mas também para todos que precisam de autofloresta. Dessa forma, Sr. Presidente, é, estivemos no dia 14 o presidente pedido do prefeito Chico Gamba, a fim de que a que protegia os segurados que procuram e continuam procurando o INSS, não fosse acometido de chuva de sol. Porque com a, com a Covid, a proteção, o INSS determinou que as pessoas teriam atendidas Fora dos ensinos, apenas aqueles que estejam em é necessidade de fazer aquele médico ou pegar algum assunto muito emergencial, mas as pessoas ficam lá fora. Dia 14, o vereador Esquiva e eu, atendendo o pedido do prefeito, estivemos junto com o representante é, naquela, naquele momento do institucional titular, o senhor Gustavo, e ficou de nos passar o telefone da empresa competente. Todavia, isso não aconteceu, mas no dia 12, quando nós estávamos de viagem, o senhor presidente, sensibilizado também com a situação, pediu, por atrás da se resolva, procurando o responsável pela empresa, o senhor Edson, que prontamente também estava em condições de dar continuidade ao trabalho que a tenda já havia sido retirada. Lá está a tenda, parabenizo o senhor prefeito, Chico Gama, por ter essa sensibilidade. Viu, senhor presidente? Creio que estamos no caminho certo, porque o prefeito Chico Gama não está escolhendo também siga partidária. Ele, pelo PSDB, nós somos PDT, todo mundo tem a sua sigla partidária, mas aqui todos os rural floresta. Pensando nisso também, não só atendimento das pessoas que procuram o INSS local, sabemos que os municípios vizinhos, estamos também correndo atrás da nossa via de acesso. Hoje nós estamos brigando pela MT-2018, nós pagamos caro de pedágio. Mas também não é só isso, não é só a entidade, a empresa privada que pensa em compromisso essa responsabilidade de dar um serviço então, de qualidade. Onde que está, onde que está o nosso Governo do Estado? Fizendo indicação também para que esse Governo tome as suas providências. Como na sexta-feira passada, até a Nova Antim verde. E a situação é caótica também. Pedimos para os vereadores que essa luta não é só a floresta, essa luta é região, essa luta é de todos nós. Se todas as câmaras municipais que são responsáveis também pela saúde, qualidade e acesso das pessoas, evitando acidentes como recentemente nós estamos presenciando, eu acredito que o mundo muda um pouquinho mas temos que ter união-força, não só dentro de Alta Proesta, mas nos municípios vizinhos. Por isso estamos fazendo esse trabalho, aliado com outros vereadores, Luciano, Zé Espírito, todos aqui, estão realmente é, defendendo a bandeira, levando os nossos vereadores, especial o presidente da Câmara, e que ele não queira, é o nosso presidente, o vereador Lúcio. Foi ele aí fora, mas aí uma grande... É, nós falamos sobre a sua participação no município, a forma de legislar que é a forma de união por isso fica aqui nosso parabéns a essa administração tá? o prefeito que é, um pouco tempo já está demonstrando grande competência e a competência não só, ele, mas o secretário que acompanha os vereadores que somos com ele, a fim dia para o nosso município e região fica aqui o grande abraço a todos que hoje tenhamos Obrigado, vereador Adelso. E tenho certeza que o tempo desta presidência, junto com a mesa de diretor e vocês, vamos fazer um trabalho é, voltado para que todos, tenha, que todos estejam juntos, mostrando a unidade e mostrando realmente o compromisso de todos com Alta Floresta. Na sequência, vereador Pitoco. Senhor presidente, membros da mesa de diretora, companheiros vereadores imprensa aqui presente, público, quero cumprimentar a todos. Senhor presidente, essa semana eu estive visitando um dos pontos aí, dos postos de saúde, né? que é o Ana Meri, Aí eu acabei chegando lá, fiquei duas horas lá, porque eles não... As funcionárias, enfermeiras, as não paravam de me mostrar a dificuldade que eles estão tendo para poder atender o público ali. Uma casa de saúde, onde presta serviço na saúde, mas não tem condições nenhuma. Ali não está funcionando banheiro, ali não funciona ar-condicionado, o... Os móveis dos escritórios precários, sem condições, telefone. Então, é uma situação muito difícil. Mas, esse vereador gosta do diálogo. Aí eu fui fazer uma visita ao secretário de saúde, e ele colocou que esse ainda não é o pior. Que tem uns piores ainda. E, como faz pouco tempo que está sendo... Administrado por essa nova gestão Estão fazendo um levantamento para ver O que é mais necessário Para poder começar as reformas E assim poder dar condições para que O público possa ser melhor atendido A Secretaria de Obras Outra situação bem difícil Nesses últimos dias com o agravamento da chuva é, falei com o secretário, ele está fazendo uma ponte no ramal do Mogul. Depois vai para a terceira sul, que tem uma outra caída. E lá os fazendeiros também me passaram informação que estavam saindo pela Del Rey Mas lá também caiu uma ponte. Então a situação é bem difícil. E como sempre eu tenho falado, temos que ter paciência porque a recém está começando e tem muita coisa para ser feito Com o tempo as coisas vão se resolvendo, né? fazendo as prioridades e deixando para depois os menos prioritários. Né? Hoje é dia 2 de março, Dia Nacional do Turismo. Vou aproveitar essa oportunidade também para dizer aos vereadores, a esquiva, que o Nelson Barbudo, ele se prontificou a fazer uma emenda para o turismo em alta floresta aí precisamos estudar junto com o prefeito aonde vai ser investido né? porque nós temos uma região muito potente para o turismo já tem muitas coisas aqui que chamam a atenção dos turistas né? que é a Taimaçu, que é Salino, São Benedito e outras pousadas que tem por aí mas dá para nós fazer um investimento para que a nossa região seja um polo turístico também a respeito do médico legista, eu cobrei o deputado Avalone na última visita e ele fez uma indicação, um ofício ao governador Mauro, táxi, Mauro Mendes, quer dizer, o táxi passou já. E acabei agora no meio da sessão ligando para o secretário, até agora não me deu uma resposta, ver como que está essa resposta a respeito desse médico legista que tanto faz falta e é necessário para a nossa região. Quero agradecer aí o vereador Menin, de ter ido a Cuiabá, protocolado um pedido desse vereador e de mais vereadores, junto ao deputado Dilmar Galbosco, a respeito da... do ideia né, sobre a classificação não só da madeira, mas de muitos produtos, que é só feito em Cuiabá. E os madeireiros têm reclamado bastante, porque muitas vezes chega em Cuiabá e não tem ninguém para olhar. E a classificação da madeira é uma coisa muito delicada. Às vezes tem uma travessa de madeira diferente que ela vai junto com a carga, e a pessoa lá do, da classificação acaba pegando um pedaço de madeira que não faz parte da madeira e prende o caminhão, descarrega o caminhão e o transtorno é muito grande. Então esse pedido agradeço aos vereadores ter assinado. Vamos aguardar uma resposta positiva para que essa classificação seja feita em alta floresta. Ou, se não der em alta floresta, pelo menos em Sinop, já ajuda bastante e vai facilitar o trabalho de todos. Por hoje é só, presidente. Quero agradecer a presença de todos. Um abraço de quem está acompanhando pela rádio câmera e até a próxima terça. Quero... É, falar para o pessoal que está nos assistindo pela TV Câmara vereador Bernardo, é a segunda sessão que a gente está transmitindo, ainda está em fase de teste mas logo a gente vai Vereador Marli, é, comprar equipamentos para melhorar a qualidade é, da transmissão é, pessoal da Rádio Câmara também, nós vamos melhorar todos os equipamentos aqui da Câmara para que a nossa população também assista nós via Facebook e via rádio. Na sequência, vereador Naldo. Quero pedir, vereador Naldo, para o senhor usar essa tribuna aqui, porque esse microfone está com problema. Por favor. Obrigado. Bom dia a todos, é, gostaria de cumprimentar nosso amigo Rodrigo, nosso amigo Zé Mendes, o secretário de Zé Mendes, secretário de, de, secretário de Educação, de Esporte, parceiro. É, senhor Presidente, ontem estive no gabinete da ouvidoria junto com o senhor Dida Pires e entramos em contato com o senhor Moisés Prado. Ele é presidente da Associação dos Produtores do Vale Terespires, é responsável pelo consórcio da patrulha mecanizada, é, é, do Estado, pela manutenção da rodovia 325. Essas máquinas foram retiradas em novembro e ele falou que o Estado está em dívida com eles de 700 mil e está esperando o Estado quitar essa dívida. O, os maquinários que estão tá com eles, quatro caminhões, duas patrolas, um caminhão, um prancha, uma PC, uma melosa. É, está se formando atoleiros na rodovia 325. Tem mais de sete já formados. Então a gente está pedindo ajuda, do, do, só que a Secretaria nossa aqui de Obras está sem maquinários mas temos que dar prioridade para esse pessoal que está colhendo agora a safra. Então, nós temos que dar prioridade para esse pessoal ter condições de tirar. Que tem o prazo para retirar, não pode passar, você não vai perder todas. O... Pedir ao deputado Neninho que articule se por acaso essa associação não ficar com esses maquinários, que passe para o município. É, para o município fazer esse trabalho e junto com os vereadores fazer essa fiscalização porque é, esses maquinários ficavam na estrada trabalhando, jogavam cascalho de, de 100 metros passava 2, 3 quilômetros lá na frente e jogava outro cascalho não tinha fiscalização e tendo agora os vereadores mais atuantes agora que antes não tinha cobrança, não tinha fiscalização então se passar para o município tomar conta desses maquinários... eu acredito que vai dar muito mais... manutenção... É, sobre a licitação da 325... O asfalto que vai até na escola agrícola... diz que está em andamento... só que esse andamento... nós escuta há mais de dois anos... então nós vereadores... como o Zé Esquiva falou que queria... a força de todos vocês... então assim como nós estamos cobrando... o pedágio... do asfalto mal feito... está tudo quebrado, buracos... Então, eu gostaria de que vocês, juntamente eu, mais os 12 presentes vereadores, nós fizessem essa cobrança, junto com o senador Jaime Campos, que tem uma parte da emenda dele, para fazer esse asfalto até na escola agrícola. Vamos cobrar para que seja feita essa licitação agora, que está no tempo ainda chovendo, para quando diminuir essa chuva, que já comece logo os maquinários a trabalhar. O povo já está cansado de só enrolação. Vai sair, vai sair e nada o... Depois da escola agrícola já colocaram várias estaquinhas Já falando que vai mais asfalto até no Rio Santa Helena O povo já está cansado, já todo ano tem essa estaquinha As estaquinhas já apodreceu, já caiu E os políticos enrolando o povo Ainda tem aqueles ainda que se deixam enrolar Só que o povo hoje em dia está mais sabido Hoje tem internet para o povo ficar mais é, em observação, para ver quem é o político que realmente está trabalhando em prol do povo e quem só está com enrolação. É, agora há pouco, recebi mensagens do pessoal lá da greba Jacaminho, avisando que outra ponte caiu. É, a ponte entre o Jacaminho e o Colorado. Os... E a atoleiro também. O resfriador está cheio de leite, os tambores também, estão sem condições de levar até o laticínio, estão pedindo ajuda. É, são pequenos produtores, são, é o ganha-pão deles, esse leite. Então, pedindo novamente ao senhor Roberto Patel, ver o que, que nós podemos fazer para socorrer esse povo lá embaixo. É, gostaria de cobrar novamente... Quando o médico, novamente, for fazer as consultas dele, for fazer o itinerário dele pelo setor rural, leve medicamentos, medicamentos básicos. Vamos evitar do pessoal lá do setor rural vir para a cidade. Como ontem, até o governador fazendo um mini lockdown aí, vamos incentivar o povo a permanecer lá no, no cantinho deles. Vamos levar esses medicamentos lá para eles. Já que tem esses medicamentos comprados o que custa colocar numa caixinha os médicos com sua equipe, leva lá faz a receita, entrega vamos fazer o povo permanecer no campo é, por enquanto é só, presidente só gostaria da força do senhor, ver se o Nininha articula o senador Jaime Campos, ver se articula junto com o, o governo ou passa esse consórcio esses maquinários quita essas dívidas com, com essa associação ou passa para o município esses maquinários então, a gente tem que ter força lá em cima. Ou do senador Jaime Campos, deputado Nininho, é os, o deputado Niniel que sempre está nos apoiando aqui dentro. Então, pedindo a força do senhor. Somente isso. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Arnaldo. Logo depois da sessão, vamos, vamos entrar em contato com o deputado. Vamos ligar também na Sinfra para a gente saber. Que pé que está a licitação da 325. Na sequência, vereador Luciano. Bom dia a todos. Acompanhando aqui o pronunciamento dos vereadores. E eu tenho visto que as preocupações que tem surgido ultimamente, são preocupações regionais. Nós temos visto o vereador Adelson falando de alguns assuntos que envolvem não só da floresta, mas todos os municípios e todos os, municípios, os munícipes da região. A demanda realmente não é mais só municipal, nós nos, nós nos transformamos em um polo já há muito tempo e nós temos visto que as demandas regionais têm ocupado bastante... A fala dos vereadores nessa tribuna A prova disso é a questão das rodovias Uma dessas questões é a questão da rodovia Das rodovias Nós temos hoje uma concessionária que administra uma rodovia estadual Cobra um pedágio alto e não está dando a manutenção adequada E isso envolve não só a alta floresta Isso envolve, na verdade, a região toda Então, essa é uma demanda que não só nós, vereadores de alta floresta Mas a gente já esteve conversando com outros vereadores Vereadora vereador Adelso teve, nós tivemos em, em conversa essa semana, vários vereadores de outros municípios têm o mesmo, o mesmo objetivo, de estar tá buscando melhorias. Uma outra situação é a Politec, que desde antes de nós tomarmos posse, já havia uma luta nossa, nós já estávamos buscando é, viabilizar os meios, os recursos, para que fosse solucionado o problema do médico legista dos papiloscopistas, que só tem um papiloscopista em alta floresta, e também dos técnicos de necrópsia. O governo do Estado, através do secretário de Segurança Pública, ele havia se comprometido em fazer um, um, um sistema de credenciamento dos médicos para poder agilizar a contratação desses médicos, mas até agora não foi feita nenhuma contratação e nós continuamos com essa demanda. Diante desses dois pontos, claro que tem muitos outros pontos que são de demandas regionais, senhor presidente, foi uma proposta de campanha, a criação da Câmara Intermunicipal. Já tive em conversa com alguns vereadores da região, os vereadores têm essa intenção, o objetivo de criar uma força política atras, através dessa Câmara Intermunicipal. E eu gostaria de me colocar à disposição, presidente, para estar tá buscando a viabilização da, da realização, da concretização dessa Câmara Intermunicipal, para que nós possamos realmente criar força na região. Nós estamos órfãos, praticamente órfãos, em Cuiabá. Todas as demandas, a maioria dos vereadores busca o, o deputado Nininho, porque sabe que, na verdade, o deputado Nininho é o que tem o maior conhecimento entre os vereadores, tem propriedades aqui, o filho dele mora aqui. Ele acabou, na verdade, adotando a Alta Floresta. Nininho acabou adotando. E nós, na verdade, estamos sem representante. Quando eu digo que estamos sem representantes, eu digo que já há muitos anos nós estamos sem representantes de alta floresta. Então, nós precisamos criar essa força. E a Câmara Intermunicipal, ela é, hoje, ela é fundamental, ela é necessária, ela é essencial para a nossa região, para o desenvolvimento da nossa região. Então, presidente, mais uma vez, me coloco à disposição para estar encabeçando essa Câmara Intermunicipal, a criação dessa Câmara Intermunicipal, tendo contato com os presidentes de Câmara, com os vereadores, até inclusive vou amanhã para outros municípios, já, inclusive queria até que, que o senhor é, me autorizasse a falar em nome da Câmara para, para a gente começar a, a criar essa Câmara Intermunicipal, para a gente ter essa força política no Estado, para que a nossa região realmente volte a se desenvolver. deputado Medeiros é um deputado também que é do meu partido, tem feito é, vários compromissos com a Alta Floresta, a gente não traz aqui os compromissos porque, na verdade, eu estou esperando que se concretize. Né? Porque a gente ficar levando muito o compromisso e depois não, não concretizar, acaba ficando ruim até para a gente que está aqui. Né? É... Recursos, ele disse que está aberto a, a trazer emendas, então a gente tem que estar tá sempre buscando. Eu vou, eu vou manter nessa minha estratégia, Zé, manter ela de ficar esperando esse recurso chegar para eu poder divulgar. Eu vi ontem que o prefeito esteve nas avenidas verificando a situação dos bueiros, que estão entupidos. Tinha feito uma indicação, foi pedido pela Secretaria Parlamentar para que fosse... para que segurasse essa indicação para os próximos dias. E até foi interessante, porque a gente viu o Chico ontem, realmente com a mão na massa, buscando resolver a situação. O Chico realmente tem surpreendido com relação a, esse, a essa forma de, de, de, de gerir o município. Está de parabéns. E eu espero realmente que os bueiros, principalmente da Avenida Ariosto da Riva e da Ludovico da Riva, eles sejam desentupidos, porque é onde está ocasionando o maior problema com relação ao escoamento de água. Acontece esses alagamentos no centro e eles canalizam para a Rua D, para a Rua F, para a Rua B e a Perimetral. Então, acho que se começar a resolver o problema no centro, as, as é, avenidas marginais, elas começam a também ter o problema resolvido. RGA... Oi, Marli. Somos servidores públicos e já estamos no quarto ano no Estado, no quarto ano sem uma recomposição salarial. E só quem fica sem recomposição sabe o quanto isso impacta na vida de cada um, na alimentação, no, no, nas suas despesas diárias. Então nós, eu como vereador, que é, sempre defendi que o servidor tem que ser, não só o servidor, todo o trabalhador tem que ser bem tratado e tem que ser no mínimo recompensado pelo aquilo que ele faz me coloco totalmente à disposição e peço, inclusive, para que o prefeito Chico Gamba, a, a, a procuradoria, já comecem a trabalhar essa situação do RGA, porque realmente quem está sofrendo com isso é o trabalhador. Por hoje era isso, eu queria agradecer a presença dos meus amigos Altair, Fernando, que são amigos de longa data, meu amigo Dorli Rodrigues, Milton, tá? Agradecer a presença de vocês e dizer que a TV Câmara, a partir de agora, pelo que o presidente falou, vai estar sempre aberta aí para, para as sessões. Aí eu convido a população para estar assistindo, para estar acompanhando através da internet. Muito obrigado. Na sequência, vereador Bernardo. Senhor Presidente, companheiros vereadores, companheiras diretora, companheiros vereadores, companheiro plenário, funcionários dessa casa, Eu mari Leonice, grandes vereadoras trabalhando em prol da nossa sociedade, público presente. Quero cumprimentar o seu Manuel seu, e seu nome, seu Manuel. Quero cumprimentar todo o público presente, cumprimentar as assessoras na pessoa da Rayane, assessora de gabinete meu. Dizer, senhor presidente, a gente vê a luta de todos os vereadores, buscando recurso, indo à capital, e isso é muito importante. Hoje nós temos a expectativa de um número muito grande em valores de emendas e pelo menos a expectativa de vir para o município. Esperamos que, concre... que chegue à conclusão dessas emendas. É... Não poderia deixar aqui de agradecer o público de casa, que está nos acompanhando através da rede social, através da TV Câmara, através de Facebook. E, senhor presidente, quando o vereador Arnaldo cobra aqui, senhor presidente, a referência à patrulha mecanizada, que está no município e que parou em novembro, vereador isso é um absurdo uma equipe de maquinários do governo do estado parado no município sem fazer nada enquanto o município precisando de maquinário para fazer o seu trabalho hoje o vereador Arnaldo mostrando ali pela rede social fotos é, cobrança de pessoas lá da, da, do Jacamin ponte caída leite perdendo então, assim, a gente fica revoltado com esse tipo de situação. Quero pedir aqui, senhor presidente, não só através do Nininho, mas o deputado Romualdo também é do PMDB, vereador Claudinei, vereador Nininho. E pelo que eu sei, ele tem assumido, esses quatro meses aí, no lugar da Janaína, se eu não me engano. E o deputado Romualdo... Não, não é da Janaína? Não sei, sei que ele assumiu lá a Assembleia Legislativa e que o deputado Romualdo, que é daqui, conhece muito bem nossa religião, conhece muito bem setor sul, Naldo, que ele possa nos estar ajudando. Veneno, ele assumiu no lugar do Tiago Silva. Tiago Silva. Que ele possa estar nos ajudando. Eu sei, eu entendo a sua preocupação, mas nesses quatro meses aí ele possa estar nos ajudando também aqui no município e que junto com o Nininho possa estar trazendo esse maquinário para o município e o município fiscalizando, fazendo seu trabalho como tem que ser feito. Quando falo de Secretaria de Obra, eu estive conversando com o Roberto Patel, ele também, na minha reivindicação que eu fiz, referência a quarta leste e terceira leste, pelo menos os, os pontos críticos, o Roberto Patel me disse que já está, já começou um trabalho na Segunda, sul, na segunda Leste aonde vai, dar, vai em direção à Terceira Leste e Quarta Leste. Então a gente espera que, pelo menos ponto crítico daquela localidade, tanto na Terceira Leste como na Quarta Leste, possa ser resolvida. Também fiz uma cobrança, ontem liguei para ele, solicitando referente à coleta do lixo seco, seu presidente. Muita reivindicação, muita cobrança, muito lixo em frente às casas, em frente às... As escolas em frente, órgãos públicos, lixo seco. E aí a gente precisa urgente de uma equipe que faça esse trabalho, que retorne esse trabalho da coleta do lixo seco. São então, muito lixo na cidade e não está sendo feita a coleta, senhor presidente. Fica aqui a minha reivindicação. Fiz uma indicação na semana passada, senhor presidente, para que se coloca um semáforo na entrada do bairro Almeida Prado. É uma reivindicação dos moradores, lá eles estão fazendo um abaixo assinado, onde toda a população está reivindicando ao é poder público que faça, coloca esse semáforo na entrada do bairro. E também um quebra-mola, ou uma pista elevada, que seja, próximo ao nopar. Na perimetral Rogério Silva Senhor presidente Conversando com o diretor de transporte Senhor Fernando Segundo ele Está aguardando Um engenheiro de trânsito Para que faça o um levantamento Para ser colocado esse semáforo Na Rogério Silva Senhor presidente, isso é de suma importância Só tem um semáforo Naquela, naquela perimetral Rogério Silva Fica, fica aqui a minha reivindicação, a minha cobrança, para que, quanto mais rápido possível, a Secretaria de Transporte e Segurança possa estar nos atendendo. É, a cobrança de asfalto é uma cobrança que todos nós vereadores... As pessoas, através da rede social, através de grupos de, de WhatsApp, têm cobrado diariamente das nossas autoridades. E como representante do bairro Jardim Panorama, senhor Presidente, fui até o deputado federal Juarez Costa e ele me garantiu emenda para ser feita todo o bairro Jardim Panorama com asfalto. Mas precisamos de projetos, senhor presidente. E nós cobramos ao Departamento de Engenharia para que, com urgência, possa estar entregando os projetos do bairro Jardim Panorama e dos bairros que ainda está para ser concluído com asfalto, quanto mais rápido para poder a gente estar recebendo essas emendas. A emenda não é fácil, mas o deputado federal Juarez Costa já provou que faz, Através do vereador Menin, conseguiram trazer o asfalto já para o bairro é, Jardim, Jardim Primavera, já está em andamento para o bairro é, Boa Nova e a gente também acredita que quanto mais rápido possível também nosso projeto vai estar pronto e nós vamos conseguir fazer o asfalto também no bairro Jardim Panorama. Agradecer de coração aos Amir Mendes, que está aqui para ser homenageado. Parabéns, vereadora Leonice Zamiro, é uma pessoa pública, realmente uma pessoa que realmente tem trabalho no nosso município, Zamir. E você sabe que pode contar com a gente aqui na Câmara. Tá? Estamos juntos. Um abraço a todos. Na sequência, vereador Menin. Bom dia, senhor presidente. Seu nome cumprimento a mesa diretora, vereadora, professora Marli, Leonice Kraus, demais vereadores. Quero aqui cumprimentar a imprensa, em nome do Altair, Fernando Sena Sampaio, meu amigo. Quero aqui, em nome da Rose, da presidência, quero cumprimentar todas as mulheres esse mês é o mês internacional da mulher, então em nome da Rose chefe da presidência e quero cumprimentar todas as mulheres quero cumprimentar também meu amigo, seu Manuel Esteves Rotary semana passada fazendo aniversário né, senhor Manuel, e senhor Manuel sempre à frente do Rotary um exemplo a ser seguido de filantropia, parabéns parabéns ao Roter, parabéns ao serviço de vocês, Samir também um rotariano, sempre prestando serviço né, Samir hoje, sendo homenageado tenho o meu respeito foi nosso ex secretário de esporte nos ajudou muito, Ademir sempre à frente taxista ex-vereador Rodrigo, Giovanni enfim, todos que estão presentes. Quero aqui também agradecer a todos que estão nos assistindo através da live hoje e, que, e todos que estão nos ouvindo através da rádio câmara. Senhor presidente, primeiramente obrigado. O senhor está cedendo o veículo para a gente ter ido à capital, onde fomos eu, Zé Esquiva, nosso líder e vereador Claudinei, encontramos lá também com o vereador Douglas e realmente toda a ida nossa capital sempre com muito sucesso graças a Deus tivemos o privilégio de ir no gabinete do deputado Dilmar do Bosco aonde pleiteamos algumas emendas tivemos também no gabinete do Nininho tivemos a honra de dar na presidência da assembleia onde conhecemos Max Rússio. O novo presidente da Assembleia nos tratou com muito carinho, então a gente tem muito que ficar feliz. Tivemos também na Agricultura Familiar, junto com Silvana Amaral, na oportunidade nosso deputado federal, que sempre nos atende maravilhosamente bem, Juarez Costa, aonde já garantiu ao nosso vereador, Claudinei, que vai adiantar a emenda para o Boa Nova 1. Então, a gente já está com a licitação para ser feita agora dia 18 do Boa Nova 2, e aí já também pleiteando o Boa Nova 1, que era a emenda para outubro, que ele vai conversar com o governador para colocar agora. E aí tivemos também com o senador Jaime Campos, aonde falamos para ele que nós tínhamos Ganho 4 milhões do deputado Juarez Costa, onde ia ajudar os bairros Boa Nova, um o Panorama e também o Renascer. E aí falamos para ele, para ele colocar uma emenda no Renascer, para que pudesse atender esses três bairros, então, entre Juarez Costa e senador Jaime. Então, ele de pronto já nos garantiu o que vai fazer. Garantiu também ao vereador Claudinei a iluminação do campo de 400 mil e a construção do barracão lá da Pisa do Cabeça Sinaldo. 300 mil reais. O projeto já está pronto, está comigo. Depois vou passar até para você esse projeto. Tinha entregado já para o presidente galego, não sei onde ele colocou, mas está comigo também uma cópia. E eu tenho certeza que também vai ser sucesso porque Jaime sempre mostrou que tem um carinho muito grande por Alta Floresta. Também nos garantiu que ia colocar um maquinário, cinco caminhões e mais uma pá carregadeira para Alta Floresta, a pedido do nosso prefeito, pedido da, da nossa bancada. Deixou bem claro, Bernardo, uma pessoa que gosta muito de você também, senador Jaime, inclusive estava lá o Frank que nos acompanhou e sempre falando da bancada apesar de nós sermos do MDB mas que tem um carinho muito grande pelo DEM então a gente fica muito feliz com isso tivemos também a oportunidade de ir no Intermate conversamos com o Danilo está tudo pronto a documentação da, dos títulos do Jacamin estava parado na PGE fomos até a PGE juntamente com o vereador Claudinei, aonde tivemos lá reunido com o procurador e mais três, mais duas pessoas ligadas a esse ramo. Então, eles falaram que o que depender deles vai ser resolvido. Então, eu acredito que esse problema do Jacamin vai ser resolvido. Tivemos também na superintendência do Correio, eu juntamente com o vereador Claudinei, porque nós tínhamos uma demanda, que não estavam mais transportando flores. E nós fomos fazer essa reivindicação. E eles nos garantiu que eles também estão lutando por isso. Então, eles se colocaram muito satisfeitos com a nossa presença, com a nossa reivindicação, fez questão de nos mostrar, né, Claudinei? Tudo como que é o, a entrega de todos os produtos que chegam no Mato Grosso, que é distribuído para o Brasil, para o mundo fantástico, fomos bem atendidos, então eu falo uma coisa para vocês a gente tem que ir à capital, nós temos que mostrar a nossa cara porque só assim teremos o que nós procuramos não podemos senhores vereadores às vezes ficar só criticando nós temos que fazer a nossa parte, às vezes a gente faz a nossa parte e às vezes gera um pouco de ciúme. E eu peço, não tenha ciúme, tenha vontade e vai atrás também. Esse é o meu pedido. Porque aqui nós temos uma união entre nós vereadores, nós não precisamos ter ciúme de nenhum. O que um puder ajudar o outro, nós temos que fazer. Porque o nosso partido chama-se Alta Floresta. E o que a gente puder elevar a moral do outro vereador a Alta floresta só tem a ganhar. E se a gente for tentar diminuir o outro parceiro, pode ter certeza que com bons olhos eles não vão olhar para nós. Ficam todos com Deus, um restante de sessão a todos, e que tenhamos uma semana abençoada e que podemos cuidar, porque essa pandemia não é fácil. Vamos fazer nossa parte. Fazendo a nossa parte, estaremos fazendo muito. Muito obrigado. Na sequência, vereador Claudinei. Bom dia, bom dia senhor presidente Bom dia aos vereadores presentes Na plateia Agradecer a presença do meu amigo Dirceu Leal, humildo é, Seu Manuel Zamir Mendes Dizer aos Zamir Mendes Que a classe esportiva agradece muito por tudo que ele fez enquanto esteve como secretário de esporte do município. Somos muito gratos a tudo isso. Senhor presidente, é, como o Menin citou anteriormente, a gente teve uma visita na capital do estado, graças a Deus fomos muito bem recebidos, as nossas tratativas foram atendidas, as agendas foram... a gente conseguiu falar com quem queríamos falar, é mas uma coisa que ficou bem, bem certo e bem claro que a gente precisa reivindicar junto ao município, tanto hoje nós já tivemos uma reunião agora cedo com o prefeito Chico Gamba, tanto eu como o Menin a gente precisa ser mais ágil na elaboração dos projetos precisamos estar com essa certidão plena para receber esses convênios então não adianta o vereador ir para a capital correr atrás e aqui a gente tiver dificuldade para para que isso possa acontecer. Tive a grata sorte de falar com o deputado Juarez sobre a preocupação do meu bairro, que é o bairro Boa Nova, com relação ao asfalto. E por estar com o projeto em mãos, o projeto pronto, a emenda vai ser alocada esse ano ainda no governo do Estado, através da Sinfra. e a gente quer esse ano ainda, se Deus quiser, licitar e executar essa obra. Então, isso é mostrar e dizer que a gente tem que estar tá pronto para receber o recurso também. E o Chico até deixou certo com nós que vai contratar uma assessoria para que possa elaborar esses projetos que a gente está correndo atrás, porque a demanda aumentou muito, a M&M não está sendo capaz de, de fazer, então vai ser contratada uma assessoria por fora para fazer isso. A mesma situação aconteceu com a visita ao senador Jaime Campos. A gente tem um sonho, os sonhos, sabem, sabe a classe desportiva de alta floresta, que a gente possa ter o nosso estádio de futebol com iluminação profissional, que possa receber a prática esportiva no período noturno. Passei isso para o senador. senador, quanto custa isso? Falei, senador, a gente já tem um projeto pronto. O projeto é de 2019, precisa ser atualizado, mas algo em torno de R$ 400 mil. Reais. De antemão também já vai alocar a emenda para que isso possa ser feito. Então, senhor Presidente, a gente tem que estar pronto, pronto para receber os recursos. Eu acho que lá bater, falar, e aqui talvez a estrutura nossa não fosse capaz de resolver, a gente fica para trás. Com relação aos títulos da, do Intermate, igual o Menem diz, estão parados os títulos da Gleba Jacaminho, são 88 títulos, estão parados no Intermate e na PGE. A gente conseguiu uma audiência com os dois departamentos, ficou para amanhã, na quarta-feira, eles passarem para nós, em que situação que está, para a gente ver se a gente consegue resolver. Protocolei também com o secretário de Agricultura do Estado, uma patrulha mecanizada para atender a comunidade Rio Verde. É um pedido antigo daquela comunidade, o secretário ficou de dar um retorno para a gente, eu acho que tá, foi bem aceito o pedido, eu acho que a gente pode fazer uma política aí que a gente possa conseguir resolver isso aí. Senhor Presidente, eu fiz uma indicação de, de, ao prefeito que possa-se fazer a rede baixa de iluminação pública do acesso que liga o bairro Cidade Alta ao bairro Boa Vista. Ele pega ali no, naquela rua que passa em frente, o antigo Ula Ula, e corta lá em cima o bairro Boa Vista, é aquele que tem os servidores públicos. Por incrível que pareça, é um absurdo. Ainda não tem iluminação pública naquela baixada. É um, grau, é um local muito perigoso. A comunidade em si tem corrido risco ali. As pessoas que estudam no período noturno, para passar ali, tem que esperar vir o pai, vir o esposo, para poder passar. A gente entende que a iluminação pública do município tem dinheiro nos cofres. Então, pedi aí o diretor de urbanismo do município Calçaló, que façam um levantamento de toda a cidade que precisa fazer a iluminação pública com a rede baixa. Que essas pessoas possam ter mais segurança no deslocar do seu caminhar. É, a vereadora Gilmarie, quanto o Luciano, falou com relação à RGA, que é um pedido que está parado na prefeitura. Recebimos um ofício do procurador jurídico do município, que é o doutor Kleber explicando que fez uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado com relação à legalidade do pagamento do RGA. Como a professora Eumar disse, a gente tem situações que está sendo pago o RGA para outros órgãos, até mesmo para órgãos do judiciário. Então, realmente, vereador, a gente precisa conversar com o prefeito Chico Gamba para tomar uma decisão com relação a isso. A gente não vai ter lá uma resposta, talvez, dizendo... 100% que tem legalidade com isso. Não, mas a gente está vendo que outros órgãos estão recebendo. E ninguém está pedindo aqui aumento de nada. A gente está pedindo a correção da inflação da perca salarial. Então, é uma situação que a gente precisa, senhor presidente, marcar uma audiência com o prefeito, eu acho que os vereadores que são da base do servidor público municipal, para a gente ter uma decisão com relação a isso. Hoje vai ser votado um projeto que dá a recomposição, mas essa recomposição é com relação aos aposentados e pensionistas do IPREAF, que recebem menos que um salário mínimo. Por conta do salário mínimo ter tido o um aumento, então eles tiveram essa correção. Então a gente precisa também fazer isso para a ativa dos servidores municipais. Senhor presidente, por hora era isso, quero agradecer a presença de todos na casa. Se os vereadores me permitem falar daqui é rapidão. Ok, quero, primeiramente, informar os senhores vereadores com relação à sessão noturna, a vereadora Marli já disse, nós vamos é, baixar uma portaria, vereadora, suspendendo ela é, até que perdure os, os decretos, né, na sequência a gente remarca. Pelo prazo do decreto do governo, acho que a primeira, por enquanto, a primeira que vai ser é, adiada, né? Depende agora se vai continuar o decreto ou não. E com relação à mulher de destaque também, é, nós vamos também baixar uma portaria adiando até que é, perdure as... os decretos. É, com relação... É, o pessoal cobrando questão dos buracos na verdade se a gente é, analisar faz uma semana que chove todo dia né? então não tem como realmente fazer esse buraco, é fazer e perder o material é... então a gente pede um pouco de, de paciência a nossa população entendeu? o material já está pronto na secretaria de obra mas se a gente colocar vai perder, então é jogar dinheiro fora Quero dizer que ontem foi feito um teste é, com relação aos bueiros. Foi um teste que a empresa Exgotec até quero agradecer ao Fábio e à sua esposa, Solange. A custo zero para a prefeitura, entendeu? É, quero parabenizar o nosso secretário Roberto Patel e o prefeito Chico Gamba. E realmente deu resultado, vereador Emarli e vereadora Leonice. Então. É, vereador Bernardo, agora tem que ir. provavelmente a prefeitura deve fazer um processo licitatório para poder contratar uma empresa, mas é, deu resultado quero aqui parabenizar o Rô Teres Amir pelos seus 116 anos Menin lembrou tá? uma entidade importantíssima no Brasil no mundo, e aqui em Alta Floresta não é diferente é né? Tem um banco de cadeira de rodas, que ajuda muita gente, as ações do clube. E isso é o, o, o mais importante para todos, servir a nossa população. Parabéns, leve as nossas, é, os nossos parabéns ao, ao clube e dizer que a Câmara vai estar sempre à disposição. Também, Luciano, vamos... Deputado Neninho, na verdade, já está na nossa região há mais de 25 anos, né? Então, na verdade... É, na verdade, ele nunca ficou sem deputado É que faltava oportunidade para entrar politicamente aqui né? E agora, graças a Deus, com esse alinhamento com o Chico é, Hoje nós temos deputados, pode ter certeza Não só o Romualdo, mas como o Ninho também, o Neri Guerra, o Fávro. E esse alinhamento político, quem vai ganhar com isso é o município Com relação à patrulha, vereador Arnaldo Vamos estar cobrando sim, entendeu? Até porque, se essa associação não tiver mais interesse, tem a outra associação aqui do outro lado do rio, entendeu? Se eles não tiver mais interesse, que passe para a associação ou passe para a prefeitura. É, o que não pode, na verdade, é a hora que mais os, os, os, os moradores precisam da região da pista do Cabeça e do setor sul, que a patrulha tinha que estar tá funcionando, não está. Né? Vou pedir ao deputado é, que, vá, que cobre parece que o governo também não repassou o dinheiro para a patrulha. Existe uma dívida, uma pendência. Então o governo precisa realmente repassar o dinheiro para que a associação quite seus débitos. Né? Mas acredito que, que assim que quitar, eu tenho certeza que a associação vai dar continuidade. Quero aqui, pessoal, lembrar a questão do Covid. Temos muitos amigos que estão tá na UTI. Né? Tem um, o nosso amigo Marco Aurélio Que é investigador Depois eu queria é, Uma reuniãozinha rapidão Lá na sala de reunião com todos os vereadores Dez minutos para a gente conversar Logo depois da sessão Para que a gente possa Trocar uma ideia é, Temos aquele Temos um amigo nosso que tem propriedade Ali na subida da cidade alta Que tem uma caça e pesca também tubado, a mãe do Lindomar também é, né, tá lá internada. É uma doença que mata, né? A gente tem que prevenir. Então pedir a todos que se cuidem e que ela não veio para brincar, né? O Brasil ontem, no, pelo terceiro dia consecutivo, bate o número de recorde de mortes. É. O governo inaugurou mais 20 leitos de UTI, vereador Bernardo, mas mesmo assim continua com quase 90% de leitos, contando com os mais 10 que foi inaugurado aqui, foi liberado. Então, se continuar crescendo, né, se eu não me engano, ontem foi 40 mil novos casos no Brasil. Daqui a pouquinho não tem vaga nem aqui, embora lembrando que essas vagas de UTI, elas servem para o Estado inteiro. Está lotado já, Claudinei? Os 20, então tá aí, ó. Os, os 20 leitos de UTI nosso lotado. É, e o regional também não tem mais espaço para internação. Então, realmente, é um momento difícil, né? A gente tem é, assistido nas televisões e nos rádios que esse mês vai ser um mês bomba um mês complicado. Então, nós vamos se atentar é, na questão da vida. E quero deixar aqui um recado a todos os vereadores e a, to a toda a comunidade, é, que se isso continuar, nós também vamos tomar medida aqui na Câmara. Entendeu? De atendimento ao público, entendeu? E também no funcionamento interno. Então, vamos se precaver... E valorizar a vida, não só nossas, mas de toda a população. É o momento de ter responsabilidade com a vida e nós fazemos parte disso. As nossas atitudes vão ser cobradas. Então nós temos que realmente é, tomar as decisões. Infelizmente, algumas decisões atingem algumas pessoas, né? mas tudo isso é para salvar vidas. Passamos a ordem do dia. Desculpa. Solicito do soberano plenário autorização para dispensa regimental. Todos concordam? Passamos à ordem do dia. Solicito do senhor secretário a leitura da redação final do projeto de lei 002-2021. Redação final do projeto de lei número 002, barra 2021. Dispõe sobre autorização ao Poder Legislativo para filiar a Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta à UCEMAT, União das Câmaras Municipais de Mato Grosso e da Outras Providências. Autoria de projeto, mesa diretora. Projeto Red... de lei número Redação final do projeto de lei 002, barra 2021. Discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, se levante. Redação final do projeto de lei 002-2021, aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura do projeto de lei 2085-2021. Projeto de lei número 2085-2021, o assunto dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos... Pelo Instituto da Previdência dos Servidores Municipais de Alta Floresta e PREAF. Autoria, Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 2085-2021 em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto de lei 2085-2021 aprovado. Senhores vereadores, eu, eu queria solicitar do Soberano Plenário. Autorização da leitura da discussão e votação dos projetos de decreto Mulher Destaque do Legislativo é, em blocos. Todos concordam? Por favor, Sr. Secretário. Projeto de decreto legislativo número 002, barra 2021. Assunto concede o prêmio Mulher Destaque a Liliane Spelman, autoria Vereadora Aldelson da Silva Rezende. Projeto de decreto legislativo número 003, barra 2021. O assunto concede o prêmio de mulher destaque a Lia Pereira, autoria, vereador Bernardo Patrício dos Santos. Projeto de decreto legislativo número 004, barra 2021. O assunto concede o prêmio de mulher destaque a Carmelita Alves de Jesus, autoria, vereador Claudinei de Souza Jesus. Projeto de decreto legislativo número 05, barra 2021. O assunto concede ao prêmio mulher destaque a Leir Ribeiro da Silva, Autoria, vereador Darli Luciano da Silva. Projeto de decreto legislativo número 006, barra 2021. O assunto concede o prêmio Mulher Destaque a Laila Natasha dos Santos Brandão. Autoria, vereador Derci Paulo Trevisan. Projeto de decreto legislativo número 07, 007, barra 2021. O assunto concede o prêmio Mulher Destaque a Leia Ribeiro de Moraes. Autoria, vereador Douglas Pereira Teixeira de Carvalho. Projeto de Decreto Legislativo número 008, barra 2021. O assunto concede o Prêmio de Mulher Destaque a Maria Aurizande Araújo Oliveira. Autoria, vereador Francisco Ailton dos Santos. Projeto de Decreto Legislativo número 009, barra 2021. Assunto concede o Prêmio Mulher Destaque a Mônica Gonzague Marques Benete. Autoria, vereadora Francisca e o Marli Teixeira. Projeto de Decreto Legislativo número 010, barra 2021. O assunto concede o prêmio de mulher destaque a Idalésia Maria da Silva, autoria, vereador José Vazneto. Projeto de Decreto Legislativo número 011, barra 2021. O assunto concede o prêmio mulher destaque a Marli Ferreira Cardoso, autoria, vereadora Leonice Claus dos Santos. Projeto de Decreto Legislativo número 012, barra 2021. O assunto concede prêmio Mulher Destaque a Lídia Ferreira da Rocha, autoria vereador Marcos Roberto Menin. Projeto de decreto legislativo número 03, barra 2021. O assunto concede prêmio de mulher destaque a Elizabeth Dias, autoria vereador Reginaldo Luiz da Silva. Projeto de decreto número 014, barra 2021. O assunto concede prêmio de mulher de destaque a Érica Reis Baso Desan. Autoria, vereador Oslen Dias dos Santos. Projetos de decreto legislativo em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, quem for o contrário, que se levante. Projeto decretos legislativo aprovado solicito do senhor secretário a leitura do requerimento 08 barra 2021 requerimento número 008 barra 2021 o assunto requerem que seja oficiado ao prefeito municipal senhor Valdemar Gamba com cópia ao departamento de controle de patrimônio da prefeitura municipal de alta floresta para que através do órgão competente determine o envio a esta casa de leis de um Relatório trazendo a listagem integral e detalhada de toda a frota de maquinários, implementos, veículos leves e caminhões que estão lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, bem como listagem de todos os itens leiloados autorizados pela Lei 2.520, 2019, é, constando qual o valor arrecadado com os lotes do leilão para apreciação. Por fim, requer ainda que seja informado se há processo de licitação em trâmite ou previsão de início para aquisição de máquina, de maquinários, implementos e veículos. Autoria: vereadores Reginaldo Luiz da Silva e Francisco Ailton dos Santos. Requerimento 008/2021, discussão. Em votação. Quem estiver de acordo permanece como está, quem for contrário que se levante. Requerimento 008/2021 aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura do ofício 07, 2021. Ofício 007, 2021. O assunto requer a utilização do plenário no dia 9 de março do, do corrente, às 9 horas, com a finalidade de realização de uma audiência com todos os vereadores da região de Alta Floresta para o debate sobre as condições da rodovia MT-208, que se encontra sobre a concessão da empresa Via Brasil. Autoria, vereador Luciano da Silva. Ofício 07-2021, discussão. Vereador Luciano. Na verdade, na verdade, precisava ligar o microfone. Oi. É, na verdade, esse ofício foi encaminhado solicitando uma audiência com os vereadores de toda a região do, do, do município para tratar sobre a, a questão dos problemas que estão ocorrendo na, na rodovia, nas rodovias 208 e 320 com relação à concessionária. Porém, com esse decreto do governador de ontem, é, ontem mesmo eu já tive conversa com o presidente da Câmara de Paranaita e já foi... Levantada a questão de ser feita essa, essa reunião, essa audiência, através de videoconferência. Então, até então gostaria de que fosse retirado esse, esse requerimento, esse, do plenário, presidente, para que a gente pudesse fazer, de qualquer forma, essa audiência, para não perder mais tempo, para que a gente possa fazer isso aqui em videoconferência e agilize todo o procedimento que a gente tem para buscar a melhoria da, da rodovia. E, inclusive, cobrar um posicionamento da da empresa responsável. Gostaria de pedir aos vereadores é, o ofício a retirada do ofício em votação. Todos concordam? Retirada aprovada. Solicito do seu secretário a leitura da moção 009/2021. Moção número 009/2021. O assunto pesar aos familiares e amigos do senhor eh, Guido Benovich, servidor da prefeitura, ocorrido no dia 21 de fevereiro do corrente. Autoria, Câmara Municipal. Como foi a Câmara que fez as, as, as duas moções? Quero aqui externar nossos carinho, nosso sentimento, as duas famílias. Seu Guido, todo mundo conheceu, seu Guido era o tratorista da Secretaria de Meio Ambiente, né que trabalhou tanto por esse município e não teve condições de nem de ter um funeral digno, né, de respeito, porque ele era uma pessoa realmente que, quando você precisava dele, necessitava do do trabalho dele para atender as comunidades atender a nossa cidade prontamente estava à disposição é então, uma perca, também a servidora Salete né? e também a, a Irani né? nós precisamos localizar alguém da família também pedir para o Tito fazer uma moção alguns vereadores se souber endereço de família na próxima nós vamos estar tá votando uma moção também para a Irani ok? Moção em discussão em votação Moção aprovada. Solicito do senhor secretário a leitura da moção 011-2021. Moção número 010-2021. O assunto pesar aos familiares e amigos da senhora Salete Borges de Lima, lotada na Secretaria de Ação Social Casalar, ocorrido no dia 22 de fevereiro do corrente. Autoria Câmara Municipal. Moção em discussão, em votação. Quem estiver, de acordo, permaneça como está. Que foi contra vontade que se levante. Moção aprovada. É, 010 agora é a 01. Solicito, senhor Secretário, a leitura da moção 011, barra 2021. Moção número 011, barra 2021. O assunto, congratulações com o empresário Zamir José Mendes pelos, rele pelos re relevantes serviços prestados ao nosso município. Autoria, vereadora Leonice Claus dos Santos. É, moção em discussão, vereadora Leonice, quer usar a tribuna? Não? Não? Tá bom. Moção em discussão, mo moção aprovada. Vereador Claudinei, dispensa de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 do Projeto de Lei 2085, Projeto de Decreto Legislativo de 02 a 014, em votação. Dispensa aprovada. Senhores vereadores, eu gostaria, é, logo em seguida, a gente dar um pulinho lá no gabinete, só para trocar uma ideia com relação é, a alguns assuntos. Ok? É rapidão, não vou tomar o tempo de vocês. Comunico, senhores vereadores, que a ata da sessão será redigida e deliberada conforme disposição regimental. Não havendo nada a tratar, agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.